Olá prevencionistas, quero comentar com vocês rapidinho aqui sobre esse frasquinho aqui. Ó. Mas não é só para falar dele, é o gesto que existe por trás das ações que as pessoas têm. Então esse frasco aqui, ele foi desenvolvido, vocês vão ver o vídeo agora rapidinho, pelo pessoal da Real Estruturas, Rodrigo lá e equipe, Fernanda. Nós estamos no mês de prevenção de acidentes no trânsito. E nós aproveitamos que para fazer uma palestra para os nossos trabalhadores, tá? Sobre os cuidados que tem que ter com os veículos né? e atenção no trânsito. E aproveitando também os cinco S, nós trouxemos essa ideia de manter os veículos limpos tá? é, e organizados para poder ter uma boa condução. E aproveitando o incêndio do aumento do número de casos da dengue, né? nós trouxemos essa essência repelente, que é um cheirinho para colocar no carro e também ajudar a prevenir insetos aí. Que possam estar picando as pessoas, a fim de que eles possam utilizar e colocar em seus veículos, é, nas obras né, e também em suas casas, do veículo particular de cada um. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que aqui está escrito aquela frase que eu sempre falo no final dos vídeos. E eu estava comentando com ele hoje, por incrível que pareça, sobre a eficácia é, das formas de ensino. Inclusive, eu vou deixar um card aqui em cima das formas de, de aprendizado, de treinamento, as diferenças de treinamento, instrução, entre adestramento, e a gente estava falando sobre isso. E quando a gente comentou sobre você aparecer num vídeo, fazer parte de um vídeo, como isso muda, é, a aderência ao aprendizado é muito maior. Então agradecer aí o pessoal da Real Estruturas, Rodrigo, e equipe Fernanda, eu fiquei muito feliz, até emocionado, quando eu vi que nesse frasquinho que eles desenvolveram, nesse maio amarelo, e pensando também na, na luta contra a dengue, né, que já começou, eles colocaram a frase aqui, segurança é assim que se faz e nós fazemos. Beleza? Até o próximo vídeo. Segurança é assim que se faz e nós fazemos.